Extracto aqui um livro que é inclusivamente recomendado por Warren Buffett. O Warren Buffett é um grande fã do autor deste livro já há muitos anos e, e tem sido constantemente um dos livros mais, mais aclamados por Warren Buffett. Ele, até depois, numa das versões mais recentes, escreveu aqui uma outra nota para este livro e o livro é originalmente de 1958. Okay? E a verdade é, o que era aplicável há, há seis décadas atrás, ou sete décadas atrás, continua a ser aplicável hoje em dia. Claro que o livro já foi sendo reeditado, há coisas que vão, vão, surtindo, vão surgindo e, e então vai se modificando aqui uma coisinha ou outra, mas os princípios base estão cá todos e é absolutamente fantástico ver que tantas décadas depois estes princípios que sustentam um bom investimento continuam a ser mais válidos do que nunca, ok? E qual é esse livro, sem, sem mais demoras, qual é esse livro? É este mesmo do Common Stocks and Uncommon Profits de Philip Fisher, ok? E, e como vês, tem mesmo uma nota de Warren Buffett a dizer que é um, um leitor ávido de do, do que, tudo o que o Philip Fisher tinha a dizer de antes, ok? e que e que recomenda claro está este livro absolutamente fantástico e por que é que eu gosto deste livro e por que é que trago aqui para, para falar sobre sobre este livro há aqui coisas muito interessantes para tu aprenderes o, os princípios que te levam a investir melhor em ações comuns para ter retornos excepcionais common uh, stocks and common profits ok esta é a ideia é estás a investir em ações de empresas comuns, que se calhar toda a gente conhece, derivado dos seus produtos, serviços, etc., e que podem -te providenciar grandes, grandes retornos, retornos excepcionais ou não comuns, se quiseres, uncommon, ok? E então aparece uma listagem das coisas que devemos fazer e também do que não devemos fazer. tem aqui, por exemplo, os 15 pontos que devemos observar antes de comprar uma ação ou também o quando devemos vender e quando é que não devemos vender ações, okay? uh, cinco coisas que os investidores não devem fazer, bem como cinco coisas mais que os investidores não devem fazer, e, e isto é muito interessante porque realmente são lições atrás de lições de um super investidor, Philip Fischer, e que nos ajudam também agora a nós, pequenos investidores, a poder investir realmente melhor nos mercados acionistas. E algo que acho absolutamente extraordinário e que sem dúvida diferencia a obra de Philip Fischer face a outras que há sobre investimentos em ações, que também já começa a haver muitos livros, a dizer é mais ou menos a mesma coisa, mas algo que diferencia neste livro e que é muito importante é, é algo que é um termo único e, e foi criado, penso eu, mesmo aqui pelo próprio Philip Fischer, que, que é um termo chamado Scuttlebutt, ok? não assim, Scuttlebutt, e uh, até parece -se sempre entre aspas porque não, acho que não existe mesmo este, este, este termo na, na linguagem, na linguagem inglesa, uh, na língua inglesa, e, mas se estiver errado também corrija-me e, e diz-me aqui nos comentários, ok? Mas Scuttlebutt, qual é este princípio? É, é um princípio de investimento em que as pessoas vão procurar saber tudo e mais alguma coisa sobre a empresa ao mais ínfimo detalhe. E como é que se faz isto? De várias formas. Tu podes ir a uh, contactar uh, a Investor Relations, por isso a secção de relações com os investidores, e perceber Quais são as vantagens competitivas que a empresa tem? O que é que a empresa uh, tem de melhores produtos, de melhores serviços? Porque é que esses produtos e serviços são melhores que os da concorrência? O que é que a concorrência faz melhor que eles? Perguntar várias coisas à, à relação de investidores para compreender a fundo o que é que a empresa faz e quais são as grandes vantagens face à concorrência. Mas não fica por aqui o trabalho, até porque, como já poderás estar a pensar, já, já estou a adivinhar, que estás aí a pensar que, ah, mas se eu perguntar só à própria empresa porque é que ela é melhor que os outros, ela vai-me apresentar mil e um motivos a justificar porque é que é melhor que os outros, certo? E nunca vais eu contrário que os outros são melhores que nós. Talvez, talvez isto possa acontecer, mas o Scuttlebutt não fica por aqui e a ideia é que nós vamos perguntar aos funcionários se gostam de, de, de estar naquela empresa, okay? perguntar aos funcionários se gostam de trabalhar naquela empresa, porquê, o, quais são as grandes vantagens, porque é que eles não consideram ir trabalhar para a concorrência, também, coisa do género, e nós conseguimos grandes insights a partir do, dos funcionários da empresa. Perguntar também aos, ao, aos clientes, muito importante perguntar aos clientes porquê que, prefere aquela marca ou aquela empresa e não outra qualquer da concorrência. E já agora um exemplo aqui, se tu perguntares a um amante de, dos produtos da Apple porque é que está na Apple e não noutros quaisquer, tu vais obter respostas fantásticas que vais perceber a cultura que a Apple criou e realmente como prende as pessoas, como prende os amantes da Apple no, nos seus produtos, ok? Aliás, se tu, fores, se tu fores um cliente da Apple, comenta-me aqui nos comentários, diz-me aqui nos comentários uh, hashtag eu sou cliente da Apple, okay? ou hashtag eu sou Apple, por exemplo. ok Só para eu compreender que realmente existe desse lado uh, fãs, fãs mesmo incondicionais da, da empresa da Apple. E o Scatelbot passa também por isto, por perguntar aos clientes. E também passa por perguntar aos concorrentes Okay? visitar as fábricas dos concorrentes, visitar uh, as lojas, uh, os centros de operação, de logística, etc. dos concorrentes e perceber o que é que eles fazem melhor que a empresa original que estávamos a estudar. E o Scatelblatt é um processo muito completo mesmo, fa faz com que nós saibamos muita coisa da empresa tanto ao nível do topo como ao nível primário como dos concorrentes Agora é um processo também que demora o seu tempo, ok? Já poderás estar a imaginar que se queres ir a esse nível de, de detalhe, de conhecer as operações das empresas, então vai exigir mais tempo do teu lado e também vai exigir uma... uma vais ter uma exigência de deslocação, vais ter uma exigência geográfica, chamamos é assim, porque vais ter que te deslocar uh, a estes locais para perceber o que é que aquela empresa faz melhor que a concorrência, o que é que os concorrentes fazem melhor que aquela empresa, o que é que os funcionários pensam da empresa, o que é que os clientes pensam da empresa, etc, etc. Agora já poderás estar a pensar também que, bem, mas isso eu não consigo saber tudo no Google, mais ou menos, ok? Há coisas que sim, que nós conseguimos saber no Google, sem dúvida, mas há outras que não, há outras que por vezes mesmo só visitando uh, as operações das empresas é que nós descobrimos pormenores interessantes e isso está bem retratado neste livro de quantas páginas? 282, quase 300, ok? Em que, em que mostra-nos alguns exemplos de como a ida, a nossa deslocação às fábricas ou aos armazéns ou o que for, de repente revela-nos ali um, umas coisas interessantes, algumas oportunidades muito interessantes. Sei lá, vou, vou, vou tirar um exemplo para o ar, em que por vezes tu visitas um, duas concorrentes, okay? du, duas concorrentes que são muito parecidas, mas tu visitas uma delas e vês que até na recepção eles têm ah, logo máquinas a operar ali, etc, para poupar custos de, de expandir as suas fábricas e, e ter uh, secções muito bem organizadas, uma recepção aqui, a fábrica de produção ali, mais não sei que é quase, de repente isso revela-te que a gestão está muito preocupada em salvar custos, o que vai ajudá-la a crescer no longo prazo, médio e longo prazo, ok? E claro está, isto pode levantar outras questões, mas não vamos por aí agora, o que eu te quero dizer aqui é que realmente é uma forma de fazermos a avaliação das empresas, percebermos como é que realmente as empresas operam, ok? Este, queria apresentar este livro fantástico, vou deixar também o link aqui em baixo, para o Common Stocks and Uncommon Profits, de Philip Fischer, um livro também recomendado por o Sr. Warren Buffett, é muito interessante, e é um livro que eu já li há alguns anos, tenho que voltar a uh, lê-lo agora porque sei que, que vou, vou ver isto com outros olhos uh, este foi um dos primeiros livros de investimento que eu li e, e por isso provavelmente muitas da, das ideias aqui também eram demasiado frescas <risos> para, para a altura e, e se calhar não, não tomei tanta atenção e agora há que relê lo que vai ser bastante interessante a nova abordagem, tenho certeza absoluta, por isso se gostaste deste conteúdo que agora também tenho um convite para te fazer. Se realmente queres aprender a investir aqui na Bolsa de Valores, queres aprender a investir melhor em ações, se queres perceber como podes evitar cometer erros financeiros que saem muito caros, ok? Então, tenho um convite muito especial para te fazer. Nos próximos dias 29 e 30 de junho, vou dar uma masterclass onde vou oferecer muitas horas de conteúdo oferecer, mesmo eu visto bem, é 100% gratuita, 100% online também, e vou oferecer muito conteúdo de valor para tu aprenderes a investir na Bolsa de Valores com sucesso. Okay? O que é que isto quer dizer? Quer dizer como podemos identificar as boas oportunidades, como é que podemos evitar os erros financeiros que nos saem tão caros, como podemos e devemos diversificar os nossos portfólios, como conseguimos investir com mais segurança, e muitos, muitos mais temas que eu tenho a certeza que te vão ajudar a compreender este mundo melhor e a investir com sucesso, que é isso que eu desejo para os meus subscritores. Okay? Por isso, vou deixar também o link aqui em baixo e espero por ti nos próximos dias, 29 e 30 de junho. Anseio mesmo por esta super masterclass, onde te vou ver do outro lado. Ok? são criativas tchau, tchau.